Convidamos agora o engenheiro Paulo Sérgio de Castro Nascimento para ministrar a palestra Geração de Cenários Horários, Geração Eólica e Solar. Paulo Sérgio de Castro Nascimento possui graduação em Engenharia Elétrica com habilitação em Energia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado na área de Sistemas de Energia do Programa de Pós-Graduação na mesma instituição. Atualmente, trabalha como Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tem experiência na operação de sistemas energéticos baseados em fontes renováveis e não renováveis de energia, com foco no planejamento e previsão de geração eólica e solar fotovoltaica. Adicionalmente, possui conhecimento na área de sistemas elétricos de potência, com ênfase nos seguintes temas. Modelagem matemática e computacional de dispositivos de rede, fluxo de potência, análise de geração e propagação de componentes harmônicos. É, boa tarde a todos. A minha apresentação vai ser um pouquinho mais, é, é, tem alguns é, uns slides mais superficiais, um pouquinho mais de informação, alguma coisa mais técnica para provocar vocês a respeito das nossas dificuldades, é, apresentar o que, que a gente precisa de, de entender do, do, das ferramentas computacionais para a operação do sistema. Eu sei que é difícil assistir agora, essa hora, sexta-feira à tarde, né, mas daqui a pouco vocês vão sair para tomar um mezinho mais tarde, mineiro gosta, né? Então, vai, vai estar tranquilo. É, agradecer ao Marcato. Fiquei imensamente feliz pelo, pelo convite, marcado, Não só por apresentar o nosso trabalho, né, o que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos três anos, mas também por estar aqui, rever os amigos, conversar, discutir, trocar ideias. Alguns slides, eu vou passar um pouco mais rápido, porque o Limpe já falou, o Barral já falou, o Vitor já, já citou bastante coisa. Eu, eu, inclusive, eu trouxe alguns slides que são iguais aos do Vitor, a gente trabalha na mesma, na mesma equipe. Aí eu vou, vou, vou passar um pouco mais, mais adiante. Esse slide o, o, é um pouco diferente, mas o Vitor já, já, já apresentou. São as dificuldades dessas novas fontes é, renováveis de energia. Quando a gente fala aqui novas fontes renováveis, é, eu estou falando exclusivamente apenas da solar fotovoltaica e eólica, e as usinas centralizadas, o que é monitorado, supervisionado pelo INs Então, é, a, como são fontes novas e a gente está aprendendo com essas fontes, é, essa primeira caixinha é mais é, uma dificuldade em respeito a requisitos técnicos, a gente tem requisitos de, de estabelecer requisitos de, de estabilidade dinâmica. Esse conhecimento que aqui já é bem bem difundido. Uma coisa que o Vitor citou é essa maior necessidade de reserva operacional, também é importante. E eu vou passar rápido, mas basicamente, todas estão ligadas na área de previsão. Tudo impacta essa área de previsão impacta na, na operação do sistema com essas fontes. Bom, alguns desafios né, associados a esse problema é a incerteza devido a fatores meteorológicos, né? o que causa inevitáveis desvios de previsão, né? maior reserva de potência necessidade de redespacho. Consequentemente, isso aumenta o nosso custo operativo. Então, quando a gente estuda essa área de previsão, Renovável, que a gente quer ter melhor acurácia para reduzir o encargo, a tarifa né, do sistema. Aqui é só uma breve introdução da, da, da cadeia de modelos do planejamento eletroenergético do país. A gente tem a previsão de médio prazo, feito pelo modelo New Wave, a de curto prazo pelo modelo Decomp, a programação diária, a gente está em vista de entrar um modelo de formação de preço, que é o d para a gente, no INS, é para a programação diária. A CCE utiliza esse modelo para a formação de preço. E como que a previsão eólica do modelo que a gente vem desenvolvendo no NS entra nesse, nessa cadeia de planejamento. No 100 ela já está atuando, a, a, não só no DCEM, na programação diária ela já está atuando há alguns anos, né? fornecendo subsídio para a programação diária. No DECOMP, a gente está... É, com a perspectiva de entrar na primeira semana operativa do DECOMP, ou talvez até prorrogar isso aí, mas hoje a gente faz previsão apenas até 10 dias à frente. Tem um outro desafio que é até maior, eu, eu digo assim, mais difícil, né, de, de do ponto de vista do operador e também de realizar a previsão, que é a previsão em tempo real, ou seja, a previsão de minutos, horas à frente, que vai para a sala de controle. Eu vou passar rapidamente aqui, mas o, o, o operador na sala de controle ele tem que estar monitorando o estado do sistema ali online. Então, ele tem que ter uma visão de para onde essa geração eólica vai. Eu vou mostrar alguns gráficos, vocês vão, é, vão ver a variação muito grande dessas, dessas fontes. Esse slide eu vou passar rápido, porque o Vitor já apresentou, é mais para é, introduzir a evolução da, dessas fontes. Né? Em 2018, a gente já participava, é, a gente era o oitavo é, em capacidade instalada do mundo. Isso não é pouca coisa. Né? Não dá para a gente comparar com o chinês, porque o chinês é, é absurdo, mas a gente está aí crescendo. Aqui a evolução é, da capacidade instalada eólica. Há poucos anos atrás... Algumas pessoas viam isso para né, o futuro, mas a grande maioria do, do, das pessoas que trabalhavam no setor não vislumbrava esse crescimento tão abrupto. Então, a gente teve um, um crescimento nos últimos anos absurdo. É lá realizando a previsão, a cada semana, mês, a gente está entrando com usinas novas na simulação, é algo extremamente dinâmico. Se a gente pensar que a solar vai... Aqui esse gráfico, ele aparentemente da solar imita o eólica, mas é porque não, a gente tinha muito pouco, então, o pouco que a gente cresce, então, a gente cresceu percentualmente muito. Mas, em, em, se a gente pensar no futuro, há algumas perspectivas, não digo é, muito otimistas, porque são feitas por, por entidades que defendem essas fontes, mas até 2040 eu já vi é, prospecção de a fonte solar ser a principal da matriz energética. Esse slide o Vitor apresentou, é mais da, da, para a gente explicar... É, a capacidade que a gente tem ao longo do país, que né, é onde estão instaladas as eólicas, hoje o Rio Grande do Norte é o maior né, em capacidade instalada, mas em breve a Bahia vai, vai assumir esse posto de, de estado com maior capacidade. A solar é a mesma... Uma coisa interessante é o fator de capacidade. Esse gráfico ele traz o fator de capacidade mensal. Né, o primeiro de, da fonte eólica, então, a gente nota uma sazonalidade bem marcante. Né? No, no, no, no início do ano, abril, é, é um período de geração eólica mais baixa, vai caminhando para o meio do ano, geração eólica mais alta. Isso é bem complementar com o nosso período seco, por exemplo. A, a, a fotovoltaica, essa variação existe, mas é um pouco menos marcante quanto a eólica. Um fator que é interessantíssimo para a gente, mas que também causa preocupação, é o nosso fator de capacidade. A gente é líder mundial em fator de capacidade. Está muito acima de, de países, por exemplo, que, igual os Estados Unidos, que tem 33%. A gente está quase 10% acima deles. Então, isso é muito, muito relevante. A grande dificuldade, é, por exemplo, esse gráfico que traz, os aerogeradores, as máquinas, os sistemas são muito. A experiência é muito dada pelos países internacionais, os pioneiros nessa, nessas fontes. E os equipamentos foram projetados pensando nesses fatores de capacidade menores. Quando a gente vem para o Brasil com essa experiência, com essas mesmas máquinas, com fatores de capacidade altíssimos, a gente não sabe no futuro se essas máquinas vão ter a, a durabilidade, né, o, o rendimento esperado. Então, isso é um fator que pode é, preocupar nos próximos anos. O Vitor também citou alguma coisa da, do atendimento ao Nordeste. Eu vou falar, basicamente, né, é, esse gráfico atualizado, que mostra que quase, é, no, no, em 2019, quase 50% do atendimento do Nordeste foi com a eólica. Ele vai, esse número vai diminuir um pouquinho, porque a eólica agora tende a descer um pouco. Mas vai ficar aí na... na Aproximadamente esse valor que a gente já está caminhando para o final do, do ano. Esse é um, é um gráfico é, que relaciona a necessidade de geração térmica adicional para suprir a intermitência da eólica. É, se a gente esse essa, essa variação abrupta né, que acontece na eólica, que causa essa necessidade e um desvio, por exemplo, de previsão pode aumentar essa necessidade de geração térmica, que vai encarecer a operação. Então, sempre buscando acertar a previsão. Aqui mostra também a dificuldade da fonte eólica. Aqui é um período de geração, esse é um dia, é um período de geração eólica mais alto. O Nordeste é exportador de energia. Nessas situações, o Nordeste é um exportador. Mas a gente tem períodos do ano, que o nordeste vai ser importador então você tem que saber lidar com essa intermitência não digo intermitência diária mas intermitência também é essa sazonalidade é, mensal quando eu falo em intermitência tem gente que não gosta muito de intermitência variabilidade Para mim é, é não vou dizer que é a mesma coisa mas estou me relacionando a essa essas mudanças aí na no perfil de geração vantagem dessas novas fontes né? A principal delas, a gente tem, é, apesar do, do, do, do estamos vivendo aí um, um período hídrico bem bem complicado, mas a gente tem um, uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, hoje o Nordeste ele está com essa dificuldade de suprir essa variação da eólica, Você tem que suprir basicamente com termo, mas a gente tem um, um privilégio em relação ao, ao resto do mundo. Uma outra característica é o efeito portfólio. Né? É, a eólica ou a solar fotovoltaica é muito variável mas quando ela está dispersa em uma região essas variações elas diminuem né? então é, do ponto de vista energético e até é, elétrica um pouco melhor a, a questão da complementariedade né? é, entre as a, a, as fontes solar e eólica dependendo da região é muito essa complementariedade vou mostrar no próximo gráfico ela é muito marcante na Bahia, por exemplo. Né? Mas também tem a complementariedade litoral, interior, né? com outras fontes renováveis, hídrica, dependendo da região. Tudo aqui depende da região, porque o perfil de vento ele é diferente em, em cada região, assim como o perfil da, das, das outras fontes. Com exceção da solar, que o perfil todo mundo conhece. Esse aqui é um, um exemplo do. do aquele, o, esse aqui é o gráfico do fator de capacidade da, na, na Bahia, da eólica e solar. Então, se a gente é, sobrepõe essas curvas, você tem uma complementariedade muito muito relevante, mas que não acontece em todos os lugares. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o perfil já é bem diferente, então, é, as curvas são é, não complementares, mas sim suplementares. Agora, uma pergunta, é, é, é os desafios, né? como maximizar os benefícios das usinas eólicas e minimizar os seus impactos como fonte de potência. Como fonte de energia, é, um pouco, é lógico que a gente tem dificuldade, mas é um pouco menor, mas quando a gente vai granularizando e entrando mais nas questões elétricas, nos fenômenos mais de curtíssimo prazo, é bem difícil trabalhar com essas fontes. Esse gráfico aqui ele mostra isso aquela primeira aquele primeiro aquela primeira figura ela é o, o a geração observado vermelho a geração prevista pelo modelo que a gente desenvolveu internamente no NS. é o NS está criando essa, essa é, pensando nessa necessidade da gente ter conhecimento investir no desenvolvimento de novas ferramentas o essa curva em amarelo é a média mensal então se observarmos aquela figura é, como fonte de energia, ou seja, a longo prazo, ela é bem mais previsível. Mas quando a gente vai olhando em curto prazo, a variabilidade é muito grande. Então, como fonte de potência, é mais difícil. E, e, e para é, é, programação diária, que é o dia seguinte, por exemplo, e para modelo de formação de preços, que vai o dia seguinte, e até é, ele roda até sete, sete dias à frente, também é um pouco mais, é, mais difícil. Eu vou, vou. Esse aqui é só para apresentar a diferença entre o Nordeste e o Sul. Né? Se a gente é, é até difícil comparar. Quando a gente compara resultados, comparar com o mundo, como que você vai comparar? Porque cada lugar tem uma, uma característica de vento, uma dificuldade é, diferente de previsão. Aqui observando a variabilidade no Nordeste, você vê um ciclo, você consegue ver uma sazonalidade. Agora no Sul já é totalmente diferente a variabilidade é muito maior e você não consegue enxergar essa sazonalidade. Esse gráfico que eu gosto de apresentar, é, por exemplo, eu não me lembro de cabeça aqui, eu até tirei o slide do recorde de geração eólica deve girar entre 8 a 9 mil né, megawatts. E aí, esse dia, esse dia não, né? esse alguns dias específicos, muito pouco, muito rapidamente, você tem variações de subida de mil megawatts. Isso para o operador é extremamente complicado. A gente, se vocês observarem as previsões, até a gente está pegando razoavelmente bem essa variação. O que é muito difícil, porque é um modelo de série temporal que olha apenas esses modelos clássicos que olha, olha apenas passado. Ele não vai enxergar esse tipo de, de, de comportamento. E a gente até pega razoavelmente bem. Mas não significa que está perfeito, porque tem ali variações quando a gente dá um zoom naquela curva ainda tem variações ali que geram necessidade de térmicas e tudo mais. E também um outro exemplo, mais para o final da, da curva, de rampa de descida, né? ou seja, rampa de 8 mil megawatts. Então, erros de previsão, até erros de previsão é, subestimando ou subestimando a, a geração eólica, tem um, um, uma dificuldade diferente para o operador. Se você tem previsões é, acima e vem abaixo que está acontecendo? Você é, despachou um conjunto de térmicas, mas o que você tá, vai ter que fazer é desligar alguma coisa. Mas se você programou abaixo, previu abaixo, isso é mais complicado. Você vai ter que, em tempo real, despachar alguma outra fonte para suprir essa variabilidade. E esse gráfico também ele mostra essa variabilidade. A eólica tem um, uma capacidade instalada muito maior do que a, a solar. Às vezes, vocês, não sei se aqui nessas apresentações deu divergência de número, mas às vezes a gente vê capacidade instalada do Nordeste ou do Brasil, 14, 12, depende muito, porque às vezes a gente está mostrando o número de usinas centralizadas que é supervisionadas pelo ONS, outras vezes a gente pega o número de usinas que estão imersas na distribuição de eólica, né? e aí o número muda um pouco, então depende muito do, do, de quem está fazendo a apresentação. Mas o importante é que a capacidade eólica ela é muito maior do que a, a solar. E tem dias, né, esse aqui é um exemplo, que a geração eólica cai tanto que a solar até gera mais, mesmo tendo uma capacidade muito menor. Então, isso mostra a dificuldade, por exemplo, se a gente tivesse. Aqui não, não colocamos aqui a, a previsão, né, mas nos próximos slides tem alguns exemplos que mostram esses comportamentos. Vou falar um pouquinho, então, agora é um pouquinho mais chato eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, um pouquinho mais, eu apresentei um pouco de dificuldade, mas agora é a dificuldade do ponto de vista de modelagem, né? de que de tipo de informação que a gente tem e como que a gente modela a, a fim de desenvolver ferramentas para subsidiar a, a operação. O NS, ele trabalha com, com previsão há mais tempo. Né? O, teve alguns projetos com, com, com universidades, apesar da gente aqui no, eu estava até aqui na universidade ainda a gente não está tão tanto envolvido com essas questões é são mais universidades do aonde estão essas usinas Ceará Rio Grande do Norte essas universidades do Nordeste e também tinha uma contratação de um fornecedor externo né? a gente comprava a previsão e aí surgiu a necessidade da gente não ficar só dependente disso né? da gente ter capacidade conhecimento para criar as ferramentas e aprimorar as ferramentas. Foi aí que eu entrei, por exemplo, no N.S. Então eu comecei nessa terceira caixinha eu entrei no N.S. Basicamente trabalhando com esse desenvolvimento. E para esse desenvolvimento o que que a gente precisava? Primeiro é observar no setor que tipo de informações que a gente tinha disponível. O N.S. Ele tem um sistema de supervisor um sistema supervisório que tem muita informação mas ainda carecia de mais informação. E a gente foi buscar informação, por exemplo, na EPE. Então, é aquele banco de dados que o Barral citou, a gente tem acesso ao, a, teve ajuda da EPE e tem acesso a esse banco de dados e utiliza ele também no modelo. Dados da CCE também a gente utiliza e dados da própria ANEL. Então, é sempre um trabalho é, envolvendo todas as instituições. E... Para a previsão de, de, de, de, de vento, né, que na verdade a gente usa insumos é, de modelos meteorológicos, que são modelos globais. Né, por exemplo, a previsão que vocês veem lá no Jornal Nacional vem do modelo, por exemplo, do CPTEC. Então, aquilo é uma previsão de um modelo meteorológico. E a gente utiliza isso. A gente utiliza modelos do CPTEC, ETA e IBAN, WRF, não está ali, modelo do SMWF, que é um centro europeu, e do, do GFS, que é um modelo americano. Basicamente, o modelo está é, descrito nessas caixinhas. Né? Cada caixinha dessa é um, um algoritmo, é um algoritmo esperto para é, fazer o, o seu objetivo. Né? Primeiro, é, uma, um, é um tratamento, é, eu vou mostrar uns exemplos, mas talvez na sua lá, tem muita falha de dados, então você tem que criar mecanismos inteligentes para tratar esses dados, Muitas vezes, apenas é, inteligência artificial é, não dá contra, porque você tem alguns conhecimentos que você é, já sabe daquele tipo de dado, algum comportamento que você já sabe que tem erro, você consegue inserir esse, esses, esses conhecimentos. Um outro algoritmo importante é, é a correção do, dos dados vindos dos modelos meteorológicos, né? correção de viés do, do, do vento previsto, e aqui o núcleo do modelo é, de previsão. No fundo, é pegar essas diversas informações climatológicas, os dados verificados, condensar isso, rodar ali num, num, num programa, gerar essas previsões, combinar essas previsões. E isso vai te dar, então, um insumo que vai para a programação diária do dia seguinte, lá do, do operador. E essas previsões ainda alimentam um modelo que vai para a sala de controle, que é um modelo em tempo real. Basicamente, ele está é, lendo dados online lá do sistema de supervisão, e está gerando previsões atualizadas. Vou passar rapidamente, é, só para ficar um pouquinho mais claro esses, esses modelos, é, a parte de tratamento de dados, essa aqui é, esse que está com uma diferença, é a geração do NS com o vento do sistema AMA, que o barral citou, então a gente vê ali um dado incoerente. Eu estou mostrando um caso bom porque é muito, a, a, na maioria das vezes é muito pior do que isso aí. E aí a gente tem que identificar, tem que ter um algoritmo esperto para identificar aquela falha e tirar, corrigir aqui, aquele, aquele dado do histórico. Como a gente tem é, diversas informações, né, você tem redundâncias de geração, você tem redundância de vento de, de várias instituições, é necessário também você ter algoritmos que identifica quais são os melhores dados você vai prever, você precisa de uma série temporal, é um, uma única é, geração verificada, por exemplo, observada. Então, você tem que compor. Então, tem um, um algoritmo esperto que faz essa composição. Depois, tem um outro mecanismo de identificação de limites, quando a gente está gerando as curvas dos parques. E, apesar de é, a gente tratar os dados, mas você tem dados medidos, que você tem que expurgar, mas que são dados verdadeiros. Por exemplo, um parque, ele pode estar operando sob restrição. Então, se ele estiver operando com 50% da capacidade, você vai ter uma curva. Se ele estiver operando com 75%, você vai estar em outra curva. E também, devido à restrição de transmissão, é, é, manutenção, diversos fatores vão gerar esses, esses problemas que você tem que tratar na hora de modelar as suas, as suas curvas. O modelo numérico, né? aqui é só para exemplificar o modelo numérico de curva de clima, como que a gente trabalha? Basicamente é pegar esse resultado dos modelos. No caso da eólica, a gente usa o vento, no caso da solar, radiação, temperatura, umidade e adequar aquilo para a realidade do parque. Aqui é a curva em verde, é o resultado do modelo, a previsão do por exemplo, a previsão do CPTEC. E aí a curva em vermelho é o verificado e o que a gente tem que fazer é tentar aproximar aquela curva em verde para o vermelho para usar no modelo de previsão. Aqui está muito bonito, é a curva em azul. O resultado parece que é fantástico, né? parece que a gente fez um milagre aqui. Mas é porque eu estou fazendo média de um estado, por exemplo. Quando a gente vai olhar pulverizado, o resultado não é tão bom assim. Então, o desafio, um dos maiores desafios dos algoritmos, pensando em, em algoritmos inteligentes, é pegar essa massa de dados modelos climatológicos e transformar para um dado mais coerente, que é o que você tem o que você está observando. Se você fez um bom trabalho e gerou um vento corrigido, bom, você vai aplicar então as suas curvas espertas, dinâmicas, e você tem então a geração para cada modelo, a geração eólica para cada modelo meteorológico deles. Por fim, você tem que então combinar, porque nem os modelos de simulação do planejamento, nem programação diária, nem em tempo real, o operador não quer ver infinitas curvas na frente dele, Ele quer um número que ele vai olhar e vai seguir aquilo ali, ele vai tentar percorrer aquilo ali. Então, a gente tem que combinar, e a gente faz isso com um modelo é, olhando o, o acerto recente da previsão, isso é tudo dinâmico. Esse aqui é um exemplo, é, depois eu, vou, vou, eu peguei agora há pouco um resultado é, de hoje, para vocês verem. É, a de cima, o vermelho é sempre verificado e as outras cores são os previstos. Né? Então, se a gente observa o Nordeste, tem um comportamento um pouco melhor, mas quando a gente olha o sul, né, esse aqui está até, até, até bem bem, bem bacana de, de, de prever. Mas muitas vezes você tem é, variações do sul absurda, comportamentos de um dia para o outro completamente diferentes e é, realmente é muito difícil prever. Aqui a geração eólica é, versus verificada por um período é, maior, a título de exemplo. Então, mostra é, justamente, você vê o comportamento, você tem um ciclo, a sua zonalidade diária, mas você também tem quedas. É, essas quedas geralmente são é por fenômenos meteorológicos não previstos. Em geral, a gente é, é, a gente prevê relativamente bem, mas ainda tem necessidade de aprimoramentos. Se a gente observa a curva em azul e em vermelho, em, em laranja, você vê que tem um gap. Esse gap vai te gerar uma necessidade, por exemplo, de uma reprogramação térmica. Então, investir nesses modelos climatológicos, não sei se o Hugo vai falar um pouquinho disso aí, é extremamente importante. Eu sei que aqui a gente não trabalha muito com isso, né, mas quando a gente está olhando agora o novo sistema, é, a nova matriz energética, investir em modelos climatológicos é extremamente importante. Porque o que vai ditar né, a sua operação vai ser água, sol, vento, são grandezas climatológicas. E esses modelos, geralmente, no caso, por exemplo, de radiação, o modelo não prioriza esse tipo de variável. A gente não tem isso setado. É até um absurdo dizer, mas esse modelo europeu, ele acerta mais para a gente, no Brasil, na América do Sul, do que os nossos modelos brasileiros. Ou seja, eles, claro que vão customizar as parametrizações deles para lá, e mesmo assim eles acertam mais. Ou seja, mostra nossa necessidade de desenvolvimento nessa desse campo. Aqui é só é, ilustrando o, o intercâmbio previsto e, e programado com base na, nessa previsão eólica do Nordeste. A gente, de certa forma, acompanha razoavelmente bem. E aqui é, um, é o desempenho do modelo. Comparado a padrões internacionais, a gente está muito bem, né? mas não significa que a gente tem que melhorar. A gente, é, quando a gente compara também é até uma ignorância falar que o nosso modelo está melhor que o modelo de um outro operador, porque a gente não sabe a dificuldade de prever lá. Pode ser que você aplique o seu modelo lá, por isso que é muito difícil, você, eu, eu vejo isso, você fazer pesquisa sem os dados. A gente vive muito esse problema dos dados, da confidencialidade dos dados, e um pesquisador que trabalha com modelagem, que faz um modelo fantástico para uma área, pode ser muito bom, mas se você aplicar nas demais não vai dar um resultado nada bom. Então, essa importância de, de a gente ver o, o todo é muito, é muito bacana. É, aqui tá diversas métricas, eu marquei as mais importantes, porque em previsão você vê muito algumas é, map por exemplo, que é medida de desempenho, mas em geração eólica, como o map é uma, uma, uma grandeza que você divide pelo valor verificado, no sul, por exemplo, a gente pode ter mapas infinitos, a geração vai a zero. Você tem geração no máximo e geração a zero. Então, é uma métrica não muito boa para se usar. Então, a gente usa o NMAP, que é uma normalização pela capacidade da usina. Né? E é um pela potência instalada e um outro pelo a geração média, né? que a gente chama de fator de capacidade. Aqui é só é, ilustrando é, esse desempenho né, dos modelos climatológicos um modelo combinado, a gente tem um coeficiente de ajuste muito bom, mas a gente precisa trabalhar nesses modelos brasileiros, nos nossos modelos, investir pessoas, pesquisa, para aprimorar esses modelos. O maior gargalo, por exemplo, na, na, nesses tipos de previsões, não digo só para eólica, solar, hídrica, mas também para carga atualmente, porque o Vitor citou, na entrada da... a gente não monitora, o ENS não monitora, mas a solar na distribuição ela vai mudar, é uma geração que está é, na distribuição que vai mudar o perfil da carga é, naquela área. E você tem que saber prever essa geração, porque senão, como você prevê é, essa carga? Se eu tenho um dia de sol, você vai ter uma carga muito baixa. Se você tem um dia sem sol, você vai ter uma carga altíssima. Porque tem uma geração ali que você não, você desconhece, você não não consegue modelar. Esse gráfico é mais para a gente mostrar o, o desempenho do ponto de vista em, de erros em megawatt. Quando a gente olha número percentual é um pouco é difícil de enxergar as coisas. Né? Então geralmente o, o apesar, a, não é uma, uma, uma igual a um modelo de previsão de carga que acerta tem um, um, um acerto muito grande previsão de fontes renováveis é muito mais complicada. Mas, geralmente, os erros estão abaixo, a maior frequência dos erros estão abaixo de, de mil megawatts, considerando o sistema interligado todo. Falando rapidamente do modelo, agora é, saindo dessa parte de modelagem de, de programação, né, de modelo de previsão para os dias seguintes, mas é, olhando mais no detalhe, Previsão horária, previsão em minutos, é, poucas horas à frente, que é o que dá insumo para o operador na sala de controle, é, é, eu vou apresentar superficialmente. É um modelo esperto de persistência, que pondera o que se está verificando em tempo real, mais o que foi previsto numa etapa anterior. Então, basicamente, ele projeta, ou seja, ele é um modelo que vai dinamicamente corrigindo as previsões ao longo do tempo e fornecendo lá para o operador na sala de controle. Aqui é um exemplo, né? então não sei se está dando para enxergar, esses tracejados seriam previsões, projeções para cada semi-hora do dia e a gente vê que o erro ele aumenta muito quando você vai distanciando é, a sua a seu horizonte de previsão. Esse é o resultado de hoje, Eu peguei ele agora para ilustrar para vocês a gente gera um relatório diário, né? assim que o modelo roda. Então, geralmente, ele roda 9 horas da manhã, acaba de rodar. Ele sempre mostra o dado anterior, então, esses o gráfico de cima, os gráficos de cima, é o sul, os de baixo, o nordeste. E a gente vê, então, até dá para ver a dificuldade de prever no sul. Você vê o perfil de ontem, é bem diferente do perfil de hoje, que também é diferente do perfil de amanhã. Né? Então, ele mostra e é, essa, essa variação. Esse daqui é o de ontem, o de hoje, e a previsão que vai para a programação diária de amanhã. O modelo de solar, a gente começou a desenvolver, a trabalhar isso aí esse ano. Tem umas dificuldades um pouco diferentes da eólica, mas é muito, é muito interessante trabalhar. A arquitetura do modelo ele segue basicamente o da eólica, mas com algumas adaptações, porque tem alguns dados que a gente não tem redundância. Por exemplo, a EPE não tem um banco de dados de sol, ela só tem de vento. Então, a gente já não tem redundância de radiação, por exemplo. Então, a gente tem que lidar com esse, criar modelos um pouco mais restritos. Basicamente, aqui a diferença do modelo, porque esse aqui são, na eólica vocês viram aquela curva, então são modelos não lineares, aqui geralmente quando você plota radiação, temperatura com a geração, você tem uma característica mais linear, então a gente, observando isso, criou um modelo de regressão multivariada e um modelo de séries temporais, que, eu vou, que é um modelo clássico. E aí, por essa linearidade, é um pouco mais aplicado mas ainda está sobre desenvolvimento e investigação. Esse aqui é um exemplo de dificuldade de dados, né? olhando o nosso banco de dados do operador, o que a gente tem para, para, disponível para realizar a previsão. O primeiro gráfico é a geração versus irradiância, o segundo é a geração, esse aqui é do, banco, do histórico todo da usina, o segundo é só olhando os últimos dias, então vamos esquecer as segundas, todas as figuras de lá. E aqui a é geração por temperatura, o que mostra que você tem uma dificuldade, você tem que criar mecanismos espertos de tratamentos de dados. Se a gente observa a geração por temperatura, também tem um outro ponto que a gente está até é, tendo ajuda, Daniel, contra isso, é contra requisitos de medição. Se a gente observa aquele gráfico, aparentemente o, o empreendedor ele media num um ponto e passou a medir em outro. Então, qual que é o certo, o que está que acontecendo, por que, que ele fez isso. E aí você, você tem que viver com esses dados e saber trabalhar. Então, investir em modelos desse, desse sentido. Aqui é mais para ilustrar as curvas. Né? Aquela primeira figura são gerações de vários dias, sobrepostas. Então, você vê que tem diversos dias com um problema de medição. E uma coisa que eu falei é contra a radiação, por exemplo, de modelos climatológicos, né, desses modelos meteorológicos. A radiação não é uma, uma variável é bem modelada nesses modelos. E aí, se a gente vê essa figura, esse aqui é o resultado do GFS, do modelo americano. Você tem geração, é, radiação, por exemplo, à noite, o que não faz sentido nenhum. E esse é um modelo global que está sendo usado pelo mundo todo e todo mundo está tendo que trabalhar com isso aí. Então, você tem que saber lidar e tratar essas informações, utilizar para sua conveniência. Aqui, plotando a geração verificada versus irradiância do modelo GFS, você observa essa dispersão absurda, aparentemente você tem três, é, é, três momentos, né, de, de três é, dispersões diferentes aí na, na curva, na, no, nos seus dados. Falando um pouquinho dos modelos, Regressão linear múltipla, basicamente, é você usar essas variáveis é, irradiância, temperatura, umidade, pressão, né, e, e criar, então, um, uma geração com base nessa previsão. E um outro modelo de séries temporais é um modelo que adicionado a essas variáveis exógenas, climatológicas, você também pondera o passado da série. Basicamente é isso. Aqui é um exemplo de previsão dos modelos, o verificado é o vermelho e as outras curvas são os previstos. A gente já está com um erro de 6.1, aproximadamente. Agora, eu falar um pouquinho do desafio né, da, da, da fonte fotovoltaica do ponto de vista de previsão do operador. Né? Hoje, a gente tem até uma falta de confiança nesses dados. A fotovoltaica está crescendo, está desenvolvendo, então, a gente está fornecendo requisitos ainda de medição, por exemplo, então ainda falta um pouco de confiança. Mas se a gente observa um erro desse que eu estou apresentando ali, já dá para ver que aquilo ali, se, hoje o impacto em necessidade de gerar uma térmica ainda é pequeno, mas se, se você tivesse uma, uma geração muito grande, aquilo ali ia impactar negativamente no seu sistema, gerando um custo elevado de operação. Do ponto de vista elétrico, né? É, Lembrando daquele efeito portfólio, que é essa dispersão de, dessas fotovoltaicas, você não tem essa variação, mas quando o, a gente está olhando mais a nível elétrico, pontos de conexão né, na rede básica, a gente tem variação absurda, e como que o, o operador, o, em tempo real, tem que reagir àquilo ali, para não deixar o seu sistema cair agora esse slide é mais uma provocação assim não uma provocação mas um incentivo né para pesquisa nessa área né? o NDS está sempre é, incentivando até teve de manhã essa discussões sobre Pd a gente até buscou um Pd por exemplo é, nessa área de previsão fotovoltaica mas um pesquisas nessa área ela ela permite avanços nas ferramentas computacionais do setor porque a gente vai ter que fazer essa transição tecnológica essas mudanças disruptivas de modelagem é, essas informações meteorológicas são essenciais, o trabalho nelas é, e o que, que isso vai é, trazer de ganhos para o, o setor elétrico né, a sociedade de um modo geral não só o ONS que opera o sistema mas garantia a, a segurança planejar o despacho né, hidrotérmico de intercâmbios e a CCE por exemplo em, em operação de mercados né. ganhos da sociedade a redução de custo, é o que todo, todo mundo quer. É, é, é operar o sistema com eficiência e segurança, reduzindo o, o custo é, da tarifa. E é isso aí. Se alguém tiver, é, mais uma vez, agradecer é, a oportunidade. Se alguém tiver alguma questão, se não tiver aqui, pode... Então, complementando, se não tiver a é, oportunidade de responder aqui, pode me encaminhar por e-mail e a gente fica feliz em responder. Pode fazer, Edmar. Mas não devia, mas vou responder. A rampa de 7 mil megawatts subindo. E depois se mostrou lá no cantinho de 8, descendo. Quanto tempo gastou para acontecer essa variação brusca aí? E, assim: de, de, às vezes você tem no mesmo dia essa variação, não de 7 mil, um pouco menor. Mas aquela ali, eu, eu, se não me engano, foi ao longo de um ou dois, três dias. Tem que, tem que dar um zoom no gráfico para me responder com, com certeza. Mas às vezes você tem variação diária que é nessa, dessa magnitude também. E ao, longo do dia, ao longo do dia, mas o cara sofre, o cara lá na sala de controle, ele fica aborrecido, e às vezes essa, a previsão de tempo real. É. às vezes a previsão de tempo real não pega aquilo ali, a previsão para as próximas horas não enxerga aquilo ali, porque é um sistema meteorológico atuante, no caso do Nordeste é muitas essas da vida aí, vem, derruba o vento apaga todo mundo ali e tem que viver com isso e sem conseguir prever É, sem certeza vai te é, gerar a necessidade da reserva, né? Aumento da, aumentar a reserva.